Deus abençoe, protege o menino, Essa paulista que hoje está com a cara do povo, porque tem todas as cores aqui! Todas as cores estão aqui! É importante a ouvir! O que você tocava? Como se fosse uma mãe que atentara a família da mesa, não tem todos os condimentos para fazer uma boa comida, os filhos se levantam e começam a jogar fora o que tem, quando na verdade, em época de crise, a gente junta todo mundo e a gente come o que tem e faz o que pode naquele momento que a gente está vivendo. A, luta, a gente não pode pensar em entregar esse país de mão beijada, a gente vai lutar até o último minuto, porque que eu sinto é amor e paixão pelo meu país, e não vou permitir que essa direita, que essa mídia golpista roube o nosso país de nós vamos lutar até o último minuto não vai ter golpe não vai ter golpe Vai ter luta e vamos lutar até o fim, porque estamos dentro de um país democrático, um país livre. Não vamos voltar à ditadura novamente como a direita quer. Hoje a gente tem perseguição política, sede de partidos estão sendo pichadas e depredadas. Hoje a gente, infelizmente, tem o ódio nas ruas, porque você tem uma opinião e uma ideologia diferente de outra parte. E hoje, infelizmente, isso tudo vem carregado da homofobia, do machismo, do racismo, que não não dialoga com a realidade que nós temos hoje no mundo todo. Né? Não, não podemos ficar de braços cruzado diante de um golpe que está em construção, onde está trabalhando assim, junto assim, o judiciário, a mídia e a oposição, muito bem, eles estão trabalhando isso. Eu deixo um recado aqui para um cara que ele deveria ser um exemplo, que é o Moro, o Sérgio Moro. Eu digo para ele o seguinte, Sérgio, você acabou com o que havia de confiança na justiça. A gente não acredita que a justiça é para todos, porque você deu um mau exemplo. E a gente vai estar unido, esse é o primeiro encontro, é um uma aquecimento. Dia 31 nós vamos para a rua forte, porque nós estamos defendendo uma conquista de anos, que é a nossa democracia. Nós não vamos largar, demoramos anos para chegar nela, e quando chegamos não vamos largar. Então Brasil, vamos ficar juntos, vamos para a rua.